Oi gente, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje vai ser um vídeo Eu trolando os meus amigos E hoje eu vou fazer uma trollagem Que vai ser bem engraçada Com os meus amigos Gente, eu sou a Betina Quem nem é conhece a Betina? A Betina passa a trollar então. Vou fingir que eu usei As técnicas dela Pra ganhar um milhão de reais Vou falar que sou eu, gente Ótimo Oi gente, aqui é a Luísa e eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, eu tô muito feliz, vocês não vão acreditar, eu tô muito passada, gente Eu, eu tava aqui mexendo, eu tava falando pro sabe do meu pai, gente, por causa que o meu celular descarregou E aí eu, tô, eu tava aqui mexendo no celular e eu, de repente, eu... Eu falei, ah, não, essa Betina tá aparecendo toda hora, toda hora, apertei no botão azul, no tal botão azul, e fiz o passo, a, o passo a passo. Minha mãe me ajudou e tudo. E, gente, vocês não, não vão acreditar. Vocês não vão Gente. Pronto, eu mandei o áudio. Aqui, ó. tá aparecendo no celular, que eu mandei o áudio. Gente, eu perdi uma parte do vídeo que era muito importante, que tinha três minutos. E nela, é... então, como eu perdi a parte do vídeo, não tô conseguindo recuperar, eu já entendi tudo, eu não tô conseguindo recuperar. É... Eu vou deixar o áudio que eu mandei para os meus amigos nessa parte aí, que que foi... É, nessa parte aí foi o áudio que eu mandei para os meus amigos. Eu vou deixar aí na tela o áudio que eu mandei para os meus amigos nessa hora, gente. Então é isso. Ah, também o vídeo está sendo dublado, tá, gente? Mas é porque o áudio estava muito ruim e fui perceber agora na edição Então, desculpem gente, mas para dando pra ficou melhor o áudio agora, assim E é isso gente, então fiquem aí com a parte do áudio Gente, então... É... Gente, responde aí logo é, Então, o que aconteceu foi que eu segui os passos a passo que a Bettina falou no comercial e vocês não vão acreditar, deu certo, gente. Deu certo. Eu consegui 50 mil reais, gente. Caiu na, minha... Cai na conta aqui 50 mil reais, gente. Na conta da minha mãe e meu pai, gente. Foi muito feliz, cara. Vocês não vão acreditar. E tá falando que depois de dois minutos vai cair os... o resto do dinheiro, né? Que vai completar um milhão de reais, gente. E eu não tô acreditando, gente. Tô muito feliz, sério. O primeiro, a gente achou que era golpe, que era tudo Mas não é, gente, sério, façam um passo a passo da detina que vocês vão conseguir Ela não tava zoando, gente, é sério Então, gente, é, já consegui ligar pra alguns amigos meus e eles responderam Vamos ver, primeira, uh, uh, dois responderam, o e a Ana e a Mariana a Mariana mandou um áudio então eu vou escutar agora é pra vocês Caraca, que cagada! Como que a gente faz pra participar? Eu vou estudar a verdade mesmo, Luísa? Esconde aí, mano. Gente, a Mariana, a Mariana, a Mariana que apareceu nesse vídeo que no tá de tarde, gente, tá, da torta na cara. Ela tá acreditando, gente. Eu acho que ele acreditou, não se, tá é possível. Gente, é sério, sim, mano. Eu consegui, mano. Sério, não tô conseguindo. Não tô acreditando. <risos> meu Deus, gente. Acabou de chegar a outra notificação. Meu Deus, eu não tô acreditando. <risos> eu vou ler aqui como se eu tivesse mesmo um, um, um meio falso, gente. Vamos lá. <risos> tô olhando aqui. Pode ver aqui. Pode ver aqui. Pode ver. Olá. Olá, Luiz. Joelma, boa tarde, obrigada por ter, não que falo, não sei que eu falo nesse e-mail, deixa eu falar, é, o resto do seu dinheiro, ah, respondeu, o resto do seu dinheiro, o resto do seu dinheiro caiu aqui, caiu na sua conta, parabéns, você tem um milhão na sua conta, acho que é bom. Como que participa, Luísa? É assim, mas... Não compra, vai. Comenta é pra chupar isso daí, pô. Vai ganhar dinheiro também. Não entendi quase nada, mas enfim, né, gente? Vamos lá. Gente, tem mais gente ganhando no óleo. Mariana, Mariana. Caraca, Anhão. Nossa. Calma aí, o que Caraca, queijão. Caraca, queijão. que Caraca, Anhão. Caraca, Anhão. O que? Caraca, Anhão. Finde nada, enfim, o Então Então, digitando o lugar lá, sei lá, vou escrever, Sim, gente, eu consegui, eu acabei, a minha mãe, né, no caso, acabou de receber o outro e-mail dizendo que o resto do dinheiro foi depositado e, e. Gente, a gente tá muito feliz, a gente não sabe o que fazer. A gente vai no banco agora, ver se depositou de verdade. Quando a gente chegar, a gente, ou quando a gente tiver na rua, ou, na verdade eu já tô no carro indo. Quando a gente estiver chegando, eu aviso pra vocês. Ah, será que ficou muito falso por causa do eco, gente? Sim, gente. Eu consegui. É, eu acho que ele já ficou muito.. sabe com o eco? Então, Daí ficou parecendo que eu não tava no carro. Ah, mas vai ser assim mesmo, gente. Vou conhecer ele, não tô nem aí. Tá digitando digitando, gente. Ai meu Deus. Meu Deus, eu não sei o que eu te essa pessoa. Jorge, Jorge, falou, tô achando que é falso. É sério, você acha que eu ia brincar com o negócio desse? <risos> não, claro que eu ia brincar com o negócio desse, né? Por que eu não brincaria? Brincar, brincar, brincar. É sério, gente, eu tô falando sério, gente. Eu tô tremendo, minha mãe tá tremendo. Gente, sério, vocês não estão acreditando, eu não tão acreditando, meu Deus. Eu não sei o que eu faço. O José Ricardo falou, grava vídeo mostrando Mostrando o quê É, grava vídeo de como eu Responde, responde logo Tá chegando a mensagem toda que você celular. Grava vídeo de quê Como assim, grava vídeo mostrando? Eu esqueci de responder Eles que tinham falado, grava vídeo Não sei lá, faz algo se é Verdade, vê se é falso Aqui. Aqui, ó. Comiu, mandei os áudios e a mensagem dele. Como assim? Tá, ah, mas vamos Grave um vídeo mostrando o site. e meu, tira print e mostra. Sabe o que tu faz pra me dar um livro de tá? Sabe o que tu faz pra me dar um de É claro que se a gente. Nossa, mano. Calma aí, eu cheguei no banco aqui E se eu recebi, se cair não né fazer o claro que vai me eu vou dar o pra quem quiser, mano Fizemos o dinheiro e, então, Agora eu vou falar que a gente acabou de sair do banco E que o está depositado mesmo E que a gente não sabe o que vai fazer E essas coisas Estou indo, José Ricardo está aí hoje. Tá bom Olha, veja aí. Eu, a gente acabou de sair do banco e realmente tá depositado gente. Um milhão de reais, mano. Um milhão de reais. Que noção que é isso, mano? Um milhão de reais. Mano. Gente. Me dá a Lip de Card. Isso é sério. Lip Card de graça. Eles, isso é sério. Lip de Card de graça. Por favor, tão implorando o livro de card, meu Deus. O. de 100, risos. Meu Deus, gente. O que, é que eu falo agora? Acho que eu vou falar? Tá de zoa. Daqui a pouco o Jonathan surge aqui. Fala! São do gol. Fala. Fala como faz! Fala aí como faz, Daniel, isso mesmo. A Bettina, não vou acreditar, a Betinha me mandou mensagem, não pra mim não, pra minha mãe, porque minha mãe, ela mandou mensagem, dizendo que, que vai cancelar esse negócio de ganhar dinheiro fácil, assim, porque, porque senão todo mundo vai conseguir, né? As pessoas conseguirem vão acabar falando as outras e as outras e eles vão acabar ganhando muito dinheiro com isso. Então eles falaram que vão parar com esse negócio fácil vai bloquear e se eu falar pra alguém como que consegue isso eu posso eu eu posso com um tóra e mostrar que pode ser feio então não vou poder falar gente normal, posso até colocar isso pra vocês não vou poder falar gente, poder falar, gente. gente eu tô quase no mesmo Mariana! Gente, eles estão enlouquecendo de mensagem. Estão mandando muita mensagem. E. Olha, escutem esse áudio. Menino, que cagada! Esse, cara, isso esse é sorte, só pode. Então, foi a Mariana que me mandou. Mariana que me mandou. Aí, eles estão falando aqui no grupo, enlouquecendo, né? Tem gente falando que, que é zoeira ali, gente. Deixa eu escutar aqui. Vou, vou ver aqui as mensagens. Jorge falou: me dá um também gift card. Aí a Malu. Conhece a Malu, Conhece minha, a Malu, Eu vou botar um vídeo aqui com ela pra vocês relembrarem. Se lembraram que vocês não conhecem ela. Mas vocês conhecem a Maluca, amor de Deus. Ela botou. Escutou o áudio, né? Que eu falei que era o quê? Gente, a Batina, você não. É, ela falou, é zoeira. Aí o aí cara, por favor. Por favor, me criticar, gente. Sem conta, Malu. Aí eu matou assim, Ana, pode também me dar de qualquer valor. Gente, eles estão pedindo que eu te cai, gente. Meu Deus, se fosse, se fosse... Eu ia pedir dinheiro, obviamente. Que aí com dinheiro você pode comprar o que você quiser. Mariana, mano, não é possível. Gente, sério, eu tô muito... Eu, nunca, eu acho que eu nunca fiquei tão impressionado na minha vida. Que Mariana acredita, acredita nisso, gente. Mariana tá acreditando nisso. Gente, sério, você, é porque vocês não conhecem a Mariana. Mas eu conheço a Mariana. E, mano, eu achei que ela nunca queria acreditar, nunca queria acreditar, mas... Mano, eu não tô acreditando, é né? Que mais ela tá acreditando? Mano, você só pode... Não, ela só pode me zoar, ela não, não tá acreditando, não, gente, o que que é isso? Ela não tá é acreditando, não, não. Ela tá me zoando, gente. Tá, racha, racha, racha, racha. Aí, Jorge, faz assim, dois cards do cem ou de dez conto, tá bom? Cara, é sério isso? Nossa, mano! Eu vou te ligar, pera aí, amigo. Liga aí, o. o Liga aí, liga aí, liga aí! Tá, tá pedindo pra, pra eu ligar, eu vou ligar com algumas pessoas que da, Da.. da. que estão lá! Jovem! Mano, pra tá mim, dois, dois litros de card de 100 ou 10 reais tá bom pra mim! Isso eu já tá Eu quero um pouquinho mesmo! Eu não ligo muito pra ganância, o que foi essa merda. <risos> Ai, agora a Joana. Ah, pô, olha que loucura! Nossa senhora! É sério isso? Ah, o Calon, gente. Calon acabou de entrar na conversa. Né? Vou botar. Maconhas e drogas. Drogas e maconhas. <risos> Meu Deus, que Pro Ed <risos> Gente, gente, é verdade, sério, eu tô muito passada. O quê? Ah... Fala! Gente, sério, é verdade, eu tô muito feliz. Tô que é verdade, pô! É verdade, pô. Mano Não manda a print, tu não manda nada Mandar a print de quê? Manda print de quê? O sai, porra O e-mail, caralho Mas o e-mail tá no celular da minha mãe Porra, tira a foto do celular e posta O meu celular está Meu celular acabou de descarregar Meu celular. o que? Quanto de mole? A gente ia dar 500 reais pra cada um de vocês da sala. Não. não Que? que? Gente, gente, o que, que você está fazendo? O que, que é isso? Ah, tá. Acho Olha, que tem é uma coisa aqui que eu vou fazer. Peraí. Era um, um século que eu falo. Peraí. Tive uma ideia. Acho que eu tive uma ideia muito boa, gente. Eu acho que eu vou manter essa trollagem até amanhã. Aí, quando eu chegar amanhã na escola, eu vou gravar na, na escola, e, e, já vão chegar na escola perguntando, né? Eu vou chegar na escola e vou falar, e, vou falar para vocês que no grande, mensagem aqui também. Gente, eu ganhei é, um milhão de reais na petina e tal, e aí, lá, eu vou gravar a reação deles dizendo que, ó, lá, gente lá na escola amanhã, eu vou dizer que agora que eu vou dormir. Só de mata. Sopá, marca, sopa, marca, sopa, sopa. Eu sei, também, boa noite, boa noite a todos. É cá, meu amigo. Amanhã vou continuar dando as informações e a gente conversa mais. Foi. Você vai saber depois. Aí, depois quando o pessoal chegar, eu vou explicar mais, tá? Não, é que ontem sabe o um negócio da Betina? Sim, vai aceitar. Então, é, eu fiz de passo a passo que ela falou. Aí eu consegui. É sério? Eu consegui, ué. Meus perfume no banco ontem. Tava lá, um milhão de reais. está gravando? Oi. Que? É? Não, calma. Você pegar lá aí? Não. É sério? Luísa, você é do lá. Os meninos ficaram passados. Eu falei para cu? Eu falei com eles ontem à noite, não foi? Falei, falei com Mariana, Mariana, Mariana ficou passada. Eu tô aqui, tá reação. Né? Vai saber. Mas o que você fez, tá? São chegados os poro aqui no Brasil. Era mentira o negócio do milho. Não sei, cara. Ah, Agora, a gente tem que fazer as fazendas. O que a gente vai plantar aqui? É. Lá em cima, nas Ilhas dos Açores, lá em cima, perto cara. do Portugal, eles plantaram cana eu de eu açúcar e essa cana de açúcar eu era exportada para a Europa. Deu muito lucro. O que eles fizeram? O solo do Nordeste brasileiro. É muito parecido com esse solo lá dos Açores, da madeira. Vamos fazer a mesma coisa aqui, vamos. É um mundo de obra, vamos utilizar a mesma coisa. Porque eles já tinham estado a costa africana e eles começaram a negociar da e a trocar Betinha. com os africanos matérias-primas, como machado, pólvora, arma. Puxa, as duas é atrás. Oi, Yasmin. Era mentira. O que? Vilas Tabetina. Eu sei assim, cara que, que ninguém acreditou Acreditou sim, Mariana acreditou Não acreditou, Mariana? Eu duvidei Não, você mandou o áudio Eu mostrei o áudio pra ele de você falando não, falei, Nossa, tá, que cagada